Salve, salve galera, começando mais um, um vídeo aqui de motovlog pra vocês, beleza? Estamos com a xr 190 minha moto tá arrumando E a gente vai encostar ali no baile, certo? Eu não vou ficar muito tempo, só vou passar pra ver como tá o movimento, beleza? Tá cheio de polícia na rua, a moto não é minha Tô sem habilitação Deixei minha habilitação em casa, beleza? E vamos lá, nós vamos encostar daquele jeito Tumultuando Vamos nessa O baile deve estar tá vazio essa hora Deve estar tá começando agora, entendeu? Temos que ficar atentos aí Porque tá cheio de viatura na rua, entendeu? Só hoje eu trombei a rota, mano Agora há pouco Mas os caras nem, nem... Nem tchum, entendeu? Então vamos encostar suave aquela causadinha de leves, tá ligado? vou ficar aqui atrás desse táxi pra não, não botar as caras ali na frente pra não chamar atenção aqui a gente fica meio disfarçado, aqui meio, meio escondido, entendeu? bora fi, não sei pra qual, vou por aqui aqui dá pra passar, acho que não tem viatura aqui não, não dá. Vou voltar aqui, mano. Vou por aqui mesmo. Ali é molhado, velho. Vamos dar aquela tuchadinha de leves. Opa. Aqui tá tranquilo. E ficar atento, né, mano? Vou pegar a avenidinha aqui. A via monstro. Aqui eu já tenho que esperar, porque... Os caras podem estar tá longe ali, tá ligado? Eu, não, eu posso não estar avistando eles, mas eles podem estar avistando nós, entendeu? Vamos dar aquele grau de leves. Tá ligado? Opa. Tomar cuidado, né, mano? Principalmente se trombar rocan, mano. Se o trombar Rocan, eu tenho certeza que é enquadro na certa, velho. Tô em choque, mano. Já pensou eu perder uma moto que não é minha, mano. Essa moto aqui é cara, velho. Tô sem dinheiro, pai, pum. Tem que andar suave. Vou virar aqui, mano não vou medir pra vocês não mas Eu tô em choque, velho em choque, de verdade Nossa, mano É a rota? Não, é o choque, velho Vamos andar tranquilo aqui, pá Isso é louco os caras nem tinham nem, nem deu atenção o vale é ali mas vou aqui por cima ó, os caras já estão mutuando já ó. o com o Hornete, outro com a xr-190 aí o vale é ali, ó. vamos entrar vamos o farol aqui eu nem vou descer da moto, mano Vou colocar a moto aqui mesmo Só pra ver como tá aqui o moto Só passando aqui mesmo O ele tá murcho ainda, mano Eu Vou encostar ali na Grove Na minha casa, certo? pau eu volto aqui mais tarde mano acho que eu vou pegar ali na frente vai rápido porque eu tô com medo de tomar trombar viatura mano se eu trombar a viatura o bagulho vai ficar louco e obviamente eu não vou dar fuga mano eu não sou o toque entendeu vamos dar aquele grau Eita porra! Olha mano! Já ia me arrebentar toda aqui, velho. Ainda bem que ninguém viu. Nossa, logo o Rokan velho. Você é louco, é? Puta o choque aqui de novo, mano. Você é louco, velho. A GCM. Tá molhado, mano. Tá molhado. Vou até parar aqui. Acho que os caras vai embaçar, mano. Tomara que abre logo essa porra aqui, velho. Os caras vai embaçar, eu acho, ó. Nem, nem tchum, nem pá, nem pum. Peço para vocês curtirem a página aí no Facebook Neilor ofc. Peço para vocês acessarem o nosso site. Os mods está para download lá BrasilGTA.com. Beleza. Lembrando que vai ter um sorteio aí, quando a página chegar a 500 curtidas, eu vou sortear um headset. Não é um headset bom, foda, sabe? Mas, pra quem não tem condições de comprar um, acho que eu já vou estar ajudando bastante, beleza? Cara, é muito suave aqui. Falta 20 inscritos pro, pro canal chegar a 8 mil inscritos, beleza? Quando chegar a 8 mil inscritos, eu vou ensinar a vocês a fazer aquelas perseguições que eu faço nos meus vídeos policial, sabe? Troca de tiro essas coisas aí. Vou ensinar vocês detalhadamente, beleza? Acho que vai tirar a dúvida de muitos aí. Alombada. Acho que amanhã eu já pego a minha moto, eu vou devolver essa daqui. Eu acho que eu vou encostar só aqui em casa aqui rapidão, vou pegar minha CNH e vou lá pro fluxo. Eu acho que já vai estar tá mais cheio, mano. Pelo menos aí eu posso andar de boa. O CNH, pa. Não quero perder a moto do mano, beleza? Eu vou estacionar aqui. E até o próximo vídeo, galera. Tamo junto. É nóis.